Existem milhares de motivos para você entender que o mundo é de todos. Um deles, o direito de ir e vir. Assim como cantar, estudar, se expressar, dançar, amar. E se nessa vida você fosse impedido de amar? O que você faria? não vi. Eu também. E aí, será que sirvo como ator? De cego você convence mais. <risos> Te devo desculpa, sabe? por ter me fingido de cego ter mentido pra você. Na verdade, eu só queria testar as pessoas. Elas ainda cultivam o espírito solidário. Você é boa ator, você Conseguiu me convencer. Tá linda. Eu sou linda. <risos> lá, lá, lá. Você é a da minha vida, Afonso. Eu que devia dizer isso, então. Você me faz sentir muito diferente. Você já imaginou namorar alguém assim, normal? Eu também sou normal. A sua mãe odeia, né? Não. Ela odeia o fato do Afonso se envolver com você. Ela tem síndrome de Down! Ela pensa diferente e acha diferente de você! Okay. Você, tá sendo injusta, <risos> você mais que ninguém sabe das limitações da sua filha! Eu sei! Mas não é por isso que eu vou impedir a felicidade dela. A gente não pode negar que entre o nosso mundo e o mundo de vocês tem uma barreira enorme, né? Você tá aí, ó, cheia de vida, toda bonitinha, se esforçando ao máximo, né? Mas se você realmente quiser ficar com o meu irmão, você vai ter que fazer muito mais do que isso. Você tem certeza que você tá preparada? Eu me sinto preparada. Uou!